Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado ah, Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da e nem um pouco preocupado Yo, Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Eu sou o PK, tá ligado? Meu nome é Pedro, mas geralmente me chamam de PK nas batalhas, pra o caralho Tem uma idade aí mais ou menos entre 18 e 22 Tá por aí, o ritmo é isso. Cara, e quando que tu entrou no hip-hop, assim? Pô, mano, então, tipo, desde menor eu já gostava, tá ligado? Ouvia rap. Aí, papo de Tony, eu. O quê? Papo de. Não, oitava série mais ou menos, já rimava na escola, tá ligado? Gastando a onda só nos funk, bum-bum, alta putaria geral, primeiro ano, segundo ano. Pô, terceiro ano, é, que era todo dia. Todo dia na escola eu nem assistia mais aula, só ficava lá rimando. Comecei a ver os vídeos dos malucos, tá ligado? Nas batalhas pra MC, da Maomé ver o lá no real o de choque aí pô porque esse moleque é uma lenda né? esse aí ó, é uma você lenda você via vídeo dele antes de, come de começar a batalhar? é pô, ah, esse moleque aí começou tipo, que eu comecei mais ou menos né? que eu ia botar a cara na batalha em 2013, tá ligado? Ah. naquela época ali do real foi onde eu comecei, se ligou? aí em 2014 em 2014 eu dei uma parada batalhei só de bagulho assim, tipo tipo as paradas de batalha fechada, tá ligado? Nike essas porra assim, só que era convidado, só os convites, bagulho grandão, não, tá ligado? 2015, eu fechei o bagulho do funk, tá ligado? Assinei contrato, pai o caralho, altas as paradas Aí no finalzinho de 2015 eu já como, já caí no rap de novo, tá ligado? Não, não que eu tenha abandonado, mas voltei da melhor forma, dando umas batalhadas, tá ligado? E tu finalizou o ano sendo o primeiro do ranking da Batalha do Real é que, Como que foi essa jornada, esse ciclo seu de início, como que fala um pouco desse comigo, sobre esse ciclo do começo, batalha real quem eram o emits da época porque a galera do meu canal começou a acompanhar muito a partir de 2014, 15 e não sabe que a é batalha real desde uhum. 2013 acabou já praticamente teve só uma ou duas edições aleatórias Pô, 2013 ó, só tinha, mano monstro na época lá, tá ligado, o menor já tava avançado eu botei a cara ali de início o bagulho era sério, como geral me chamando de maluco, tá ligado Cheguei lá, pô, o bagulho praticamente começou a ser... Tipo, pra chegar lá pra botar nome, os caras começaram a chegar lá seis horas da manhã, 7 horas da manhã, mano, porque teve um mês que eu cheguei essa hora, tá ligado? Com medo de não ter vaga, cheguei lá 6 horas da manhã, mano. Fiquei lá de 6 horas da manhã até meia-noite. Papo às vezes como? Bolso em 10 conto no máximo, tá ligado? O bagulho foi sacrifício legal. Aí na primeira batalha, na primeira do ano eu fui, perdi uma e ganhei... E... Não, eu ganhei uma e perdi, tá ligado? Não, eu tava na quarta de final. Aí na segunda do ano eu perdi nas. Na, eu perdi na semi e na terceira eu fui campeão, tá ligado? Aí depois fui campeão de novo, fui ganhando e fiquei em primeiro do ano, tá bom? Tu ganhou quantas batalhas naquele ano, tá No. Tipo, foram. Foram viu? cinco, tá ligado? Aquele, cinco ou seis, eu acho. Edições, ano. Edições, Tá ligado? Eu ganhei duas. Se, ó, os moleques na época sinistro os moleques da Clamptonita, tá ligado, cara? que moleques tinha Budi Poke, tinha Xande que era sinistro, Nampo, eu e não era clássico na época, tá ligado? É, Carlos, alto, moleque moleques Pereira, Bart, tinha Primo, Almeida, muito moleque sinistro na época, tá ligado? Eu tava iniciando também, né, na, na época uma moleque que já tinha anos que era sinistro já. Minha primeira batalha, mano, foi... Eu peguei logo dois malucos que eram sinistrão, tá ligado? Uma com Pereira e uma com Bart. Dois malucos que eram sinistrão na época, que eram um de pá. E já cheguei pegando pedra. E também tu deu um batalha de uma vez lá com o cara. Hum. Logo... Tu fodeu, amigo. Pô, aquilo ali eu nunca tinha visto não, viado. Lá na, no real. real primeira nunca... vez, tipo, tinha, naquele ano, que eu tinha visto já o vídeo do Gueto e Alan. Tá ligado? Aquilo ali foi a segunda vez que eu vi geral aqui, né, até o final sem parar. Aquele bagulho era sério, não é monstro, mano. na moral, mais